Então, é-nos dado um referencial cartesiano, onde está definida uma função F. Então, o que é que nos dizem mais? Dizem-nos que o ponto P e o ponto Q pertencem à minha função F. Dizem-nos também que o ponto C está em cima do eixo das ordenadas. E o ponto A e B está em cima do eixo das abeciças. E a questão é determina a área de A. O, a, P, C. Então é O A P e C. É este retângulo que estão a ver aqui representado. Então vamos lá pensar como é que vamos fazer esta questão. Em primeiro lugar, sabemos que este pontinho que aqui está, o ponto P, pertence à minha função F. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que uh, eu tenho a coordenada do P, que não sei qual é que é, que é X e y, mas sei que, como é uma função de proporcionalidade inversa, sei que este x vezes y dá a minha constante de proporcionalidade. Já repararam que aqui, na minha função, já está a constante de proporcionalidade, que é igual a 8. Eu sei que a área de um triângulo é comprimento vezes largura. Vamos lá ver. Sabemos que a constante é 8, sabemos que a constante é sempre x vezes y, então, o que é que eu tenho? Tenho que a área do retângulo também vai ser x vezes o valor do y. Logo, como o ponto pertence à minha função e como a constante é igual a 8, concluímos que x vezes y também irá ser igual a 8.